Muito se fala sobre a educação à distância, mas e sobre as vantagens do curso técnico EAD? Venha descobrir! Com ele é possível se desenvolver para o mercado e os horários são mais flexíveis. Também há acesso a um leque de opções de diferentes áreas sem sair de casa. Ainda você reduz gastos com transporte e alimentação. Gostou da ideia? Veja como escolher a instituição de ensino. Confira se o local é reconhecido pelo MEC. Além disso, analise o corpo docente e veja a opinião de alunos e ex-alunos. Assim você aproveita as vantagens do curso técnico EAD e consegue ótimas oportunidades para o futuro. Gostou das dicas? Então não deixe de compartilhá-las!